E o que você... Bem-vindos para mais um top 5 Coisas que ninguém aguenta mais no Natal E desta vez, são as 5 coisas que ninguém, ninguém, ninguém tolera Ufa passa em qualquer receita que seja Panetone ou Chocotone? A pergunta que ninguém gosta mais. A famosa piada do tiozão é para ver ou para comer? Os clássicos filmes de Natal, esqueceu de mim, O Grinch e vários outros filmes aí, incluindo os religiosos. E para finalizar com chave de ouro. Mas tô falando ouro mesmo? Ah! E é um clássico negócio de que só na meia-noite, meia-noite, você pode comer a ceia E ainda também tem várias outras coisas estranhas Tipo o Amigo Secreto, que eu citei anteriormente